Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastana e você está no canal Bruno Cashback. Bem, aqui a gente fala sobre cashback, educação financeira e tudo aí que pode te ajudar a economizar um dinheiro. Eu já vou te mostrar aqui como é que está o nosso canal no YouTube. Ó. Como você pode ver, a gente posta aqui vídeos sempre terças e quintas às 20 horas. Nós também temos nosso site aqui, né, brunocashback.com.br. Temos aqui o Instagram, o Telegram, o grupo no Telegram. E olha só o quanto de vídeo a gente já postou aqui. O último aqui foi que eu revelei aqui um aplicativo, na verdade um site que eu utilizo para comprar sempre barato. Então tem vários vídeos aqui falando sobre tudo do mundo do cashback. É importante que você conheça. Ó, nem eu acredito que eu postei tantos vídeos assim, acho que já tem uns 50. Então com certeza que tem conteúdo que vai te ajudar a aprender e a economizar aí no seu dia a dia, beleza? Então, vamos logo para o conteúdo aí para a gente não perder tempo. E o site que você precisa conhecer hoje é o Melhor Plano. É esse site aqui. Ele é um site de comparativos, né? De várias coisas, como a internet manda larga, plano de celulares, combos, TV por assinatura, telefone fixo. Agora, se eu não me engano, deve ter mais ou, mais ou menos aí uns 4, 5 dias que entrou aqui a opção de cartão de crédito e conta corrente. Né? A primeira parte que foi, como ele foi criado, né? para mostrar em relação a planos de celulares. Então aqui você já consegue aqui fazer é, por região, né? Você seleciona aqui o local que você mora, você pode digitar aqui uh, o seu estado e aí ele vai mostrar todos os planos disponíveis naquela região. E aí qual que vai te beneficiar melhor aqui? Você pode clicar. Tem vários resultados. Acho que foram 54 resultados que foi é, 58 resultados ó. Então aí dependendo aí do seu plano Se você busca aí economicidade né? Se você busca economizar é, Seria o primeiro aqui da Oi No caso aqui de Porto Seguro E aí posteriormente se você tiver aí Precisando de mais dados e tal E tem uma informação bem completa São informações bem completas né? Se você clicar aqui em mais detalhes Ele vai dar informações aqui referentes Ao plano e aí isso aqui é muito bacana porque você já consegue aí fazer uma, uma análise exatamente de o que você vai precisar e como você vai economizar e quanto você precisa gastar, né? Então é muito importante antes de a gente contratar qualquer plano, é pesquisar, fazer essa pesquisa básica antes, né? E um site que possibilite fazer toda essa pesquisa aí em menos tempo é o que, que nos ajuda mesmo a economizar tempo e dinheiro, o que mais importa pra gente. E aí se você for descendo aqui a, a página, né? Ele vai perguntar aqui como escolher o melhor plano de celular. Ele faz aqui as informações. Foi o que eu falei. Plano de celular Vivo, claro, TIM e Oi, tal. Ele vai dando informações, né? Qual o melhor plano de celular mais barato para 2021? Ele dá já dá, também as mesmas informações lá em cima. Qual o melhor plano? Tá, tá, tá. Aí tá. Aqui ele já põe aqui é, no ranking, né? Isso aqui é bacana, bem, bem completo. Ranking 2021. Então, é, o menor, é, melhor plano aqui é a partir do Oi Controle. 100 GB, não é, aí disponíveis ilimitado ao Facebook, Instagram, é... WhatsApp, quase fugiu da minha cabeça aqui, Netflix, YouTube e aqui é o é do Facebook também, né? O é isso aí. E aí cada um tem aqui suas informações bem completas, você pode ler aí e pesquisar melhor aí seu plano que você está desejando, ó. Então são muitas informações que a gente não não vai Perder tempo aqui e você pode já pesquisar, né? E a outra parte que ele tem aqui, que é nova, é sobre cartão de crédito. Então se você estiver precisando aqui de internet, qualquer coisa, principalmente eu vou falar aqui da internet rapidinho, né? Que acabou de chegar aqui para Porto Seguro. Essa aqui, Oi Fibra 200 Mega, que na minha região ainda não está tendo, eu estou pagando caro. Olha, é complicado, hein, velho? Então esse aqui foi um site aqui que mostrou que teria outra internet aqui para eu poder pegar né até para baixar para mostrar vídeos aí para divulgar os vídeos para vocês precisa de uma internet boa né E aí eu vou entrar em contato com a Oi Fibra aqui para poder melhorar a internet aqui para vocês também né que aí fica melhor os vídeos beleza e a parte que eu falei é de cartão de crédito né que é, entrou recentemente cadê cartões de crédito Olha só o, o bacana aqui desse site eu acredito que ainda vão melhorar ainda, porque como eu falei, foi lançado recentemente, mas já está muito boa de começo. Né? Você pode pesquisar aqui cartões sem anuidades, milhas e viagens né, para negativados, cartões com cashback e com pontos. Então você pode aqui é, já fazer uma, uma pesquisa mais aprofundada. aí. Pelo que eu vejo, tem muitos sites que colocam só um ranking é, de cartões e você não consegue aí classificar aí por da forma que você queira, sem anuidade, com cashback, sem cashback e por aí vai. E o primeiro cartão que ele está dando aqui como resultado é o cartão da Melis, que é um cartão muito bom realmente. Aqui tem link na descrição aqui, caso você queira adquirir ele. E olha só, aqui a gente já tem todos os detalhes aí do cartão de crédito. né? Primeiramente, ele é um cartão que precisa aí de ter uma, uma renda mínima de mil e cem reais. A bandeira é Mastercard, ele é internacional e o principal benefício dele aí é cashback. O cashback dele funciona assim, é 0,8% em qualquer compra. E se você compra num, num parceiro da média, você vai estar tá ganhando mais 1% adicional. Então, chegando até 1,8% de cashback, que é um valor bem alto. Né? A anuidade é grátis. E você pode clicar aqui para ver mais detalhes ele já faz um comparativo aqui com outros cartões né e aí você pode pegar mais informações aqui resumindo foi o que eu já falei e eles também colocaram o cartão da Melis como o primeiro porque foi a Melis que comprou recentemente também fez a aquisição desse site por ser um site bem bem é, vamos dizer é bom mesmo que ajuda mesmo o cliente né é legal esse tipo de, de comparação então eu gosto desse tipo de site que nos nos ajuda mesmo de verdade. E aí, nada mais justo que eles colocarem o primeiro deles aqui, mas também que é um cartão muito bom também. Não tem problema, ele está em primeiro em relação aos outros cartões que tem aqui. É, ele realmente tem um benefício aí para você se considerar, né? 1.8 de cashback, nem black dá às vezes. Nem black dá às vezes, não. Nem black dá, na verdade, né? Dificilmente você vai conseguir aí é um por cento até nos Blacks e você consegue normalmente e aí você pode aqui selecionar aqui pela quantidade aqui da, da renda da sua renda mensal você pode escolher a bandeira o tipo e aplicativos e tudo você pode é, fazer um comparativo aqui completo né vamos clicar aqui só sobre cashback eu quero saber só sobre cashback aqui são cartões que dão o cashback ó. tem o do BMG Digio o banco Inter como eu falei ele é ele precisa ir é, você tem que consultar a renda mínima, mas, se eu não me engano, aí você tem que gastar 7 mil por mês para poder tá, tá solicitando o Banco Inter. Né? Também, também tem anuidade grátis, ele tem 1% de cashback aí tem outros cartões aqui. Ó. Esse cartão é muito bom aqui da, da Visa, do Visa Platinum que é da Magazine Luiza, eu fiz até um vídeo aqui, tem o, o link aqui no, no card para você poder assistir, se você conseguir esse cartão, infelizmente eu não fui aprovado mesmo considerando a renda aqui, mas aí é questão do banco deles, é questão da Magalu, escolher ou não é, quem, quem receberá esse cartão, né? E aqui, acho que o último aqui que apareceu foi o original Black Mastercard, que eu vou fazer um vídeo exclusivo só sobre ele, posteriormente, beleza? Então é isso pessoal, olha só, os o site aqui é bem completo, gostei bastante. Ó, ele mostra até a última atualização aqui, foi dia 13 do 8, né? então sempre vai estar tá sendo atualizado, um, é um, foi adquirido recentemente esse site. Então com certeza vai ter atualizações constantes, pois é Melis que está aqui por trás dele, então são re, é, informações relevantes. E, e certas, né? Então, é bem legal você conhecer cada vez mais plataformas desse tipo aqui que vão te ajudar a você escolher é, o melhor plano, seja no cartão de crédito, seja na sua banda larga, seja da forma aí que você utilizar aí o seu dinheiro né para poder economizar sempre. Então, aí eu te peço que você se inscreva nesse canal aqui para você não estar tá mais perdendo aí nenhuma novidade desse tipo aí que vão te ajudar de verdade, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, valeu! Até a próxima!